Como ter o seu próprio robô de futebol virtual e receber as entradas automaticamente no seu Telegram, baseado nos padrões que você quiser criar aí através do mercado? Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador da comunidade de análises E no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que várias pessoas sempre me fazem Júnior, eu consigo criar o meu próprio robô, o meu próprio bot e receber essas entradas automaticamente no meu Telegram hoje em dia? Sim, a resposta é sim, eu quero mostrar para você na tela aqui do meu computador Como que você pode criar um robô baseado no padrão que você quiser, nas análises que você quiser Testar vários tipos de análises, padrões e assim receber as entradas automaticamente Eu vou te mostrar aqui, ó, inclusive na tela aqui do meu celular para você tomar noção, ó, tá vendo que você vai poder receber, ó, tá vendo que tá escrito aqui, ó, robô personalizado, olha só, tá vendo, tá robô personalizado, ó, esse robô aqui, ele me manda análises, deixa eu tentar refletir menos aqui, ó, pronto, ó, ele me manda análises hoje de mais ou menos uns cinco padrões diferentes, olha a quantidade de greens, ó, aqui deu um red, aqui do outro red, são padrões que eu estou testando, tá, ó, aqui outro green, outro green, olha, esse daqui tá com 93%, tá vendo, ó, esse aqui tá com 90 esse aqui tá com 88 do mas tá com 88% de assertividade ou seja, está melhorando Então você pode criar um robô que te manda assim essas entradas automaticamente 24 horas por dia se você quiser baseado nos seus padrões Ok então eu vou te mostrar na tela do computador que agora como você pode fazer isso mas antes de mais nada eu já quero pedir para você já para deixar o seu like, tá? Deixa o seu like neste exato segundo aqui no vídeo agora, porque o seu like faz com que o nosso vídeo alcance mais pessoas, ajude mais pessoas, entregue mais conteúdo para cada vez mais pessoas e serve como um termômetro para eu saber se você está gostando dos meus conteúdos aqui no canal ou não, beleza? E segundo ponto, quero pedir para você se inscrever, deixe... O, a sua inscrição aqui agora para você não perder os próximos vídeos Porque eu tenho certeza que isso é importante para você Porque se você chegou até aqui É porque eu sei que você quer ganhar mais dinheiro Se você quer ganhar mais dinheiro Você precisa se inscrever para você receber os próximos conteúdos, beleza? E só para você tomar noção Outro motivo que eu quero que você Deixa o seu like, tá? Olha as horas São meia-noite e 17 e eu tô aqui nesse exato momento Gravando conteúdo para vocês, beleza? Então, enfim, chega de falação Vamos aqui pra tela do meu computador Eu quero te mostrar como que você vai fazer para criar um robô Baseado aí no padrão que você quiser. Então eu vou desenhar um padrãozinho aqui para você. Só para você ter uma base de como você pode fazer para criar este robô de forma simples. Lembrando que tá para você criar este robô, você pode criar a partir de R$39,90. É, por exemplo, criar aí mais de um, dois, três bots, por exemplo, para você ter uma noção e receber essas entradas 24 horas por dia. tá é, Eu vou deixar o link do site de análise aqui na descrição do vídeo. Vai ser o primeiro link aqui na descrição. Também vai estar aqui no comentário fixado ou vai aparecer aqui no card para você. Não sei se vai ser desse lado ou se é desse lado, mas vai aparecer aqui no card para você, ok? E se ficar com alguma dúvida e também, pode me chamar lá no meu próprio WhatsApp. Vai estar aparecendo aqui na tela o meu WhatsApp também. Basta você me chamar lá que eu mesmo vou estar respondendo você, beleza? Bom, enfim, vamos lá. Vamos para a tela do meu computador aqui agora. Vou deixar o meu site de análise aparecendo aqui. Vamos lá. Primeiramente, vamos entrar aqui no mercado de horários, porque nós vamos desenhar um padrão aqui. E eu vou te mostrar como você pode criar esse robô e receber essas entradas 24 horas por dia para você é, no seu próprio Telegram, beleza? Então, ponto, olha só, nós estamos aqui dentro do mercado, lembrando, o mercado hoje não está legal, tá? o mercado hoje está segurando demais, olha só, se você reparar, o mercado está muito mais vermelho, deixa eu deixar minha câmera um pouco mais para cá, ó, que aqui fica legal, ó. o mercado está muito mais vermelho hoje, olha só para você ver, não está legal, está segurando grandes sequências, mas aí nós vamos pegar um padrãozinho aqui, vamos ver se ele tá bem assertivo hoje, ó Padrão de 0 a 1, beleza? Como funciona o padrão de 0 a 1? Eu vou te mostrar ele aí nós vamos desenhar o robô para enviar essas entradas O padrão de 0 a 1 é o seguinte, é um 0 a 1 Tá vendo aqui, ó, tem esse resultado de 0 a 1 aqui No meio de dois ambas marcam, ó Então nós temos aqui um resultado de ambas marcam aqui do lado direito O 0 a 1 no meio e um ambas marcam aqui do lado esquerdo, ok? E aí você faz a entrada nos três jogos acima, tá vendo, ó. Aqui, por exemplo, deu green, ó nós temos aqui, ó, outro 0 a 1 aqui No meio de dois ambas, ó Na linha de cima bateu green novamente, ó Deu green aqui de primeira, logo nessa primeira partida aqui, ó Entendeu? Aqui novamente, olha só 0 a 1 aqui Tá no meio de dois ambas marcam E aí, deu green aqui novamente de primeira, ó Então deixa eu ver aqui se na linha atual tá para acontecer um jogo assim Não tá, aqui ó Nesse aqui aconteceu, ó, 0 a 1 aqui No meio de dois ambas marcam aqui e novamente em cima do Green Então digamos que aqui ó se, Tá vendo? Tem esse 0 a 1 aqui ó Se aqui tivesse como ambas marcam também ó Agora nesse jogo aqui ó Digamos que aqui fosse ambas marcam, tá? Teria um ambas marcam aqui então O 0 a 1 aqui no meio E esse outro ambas marcam aqui ó Nós faríamos uma entrada aqui nesse, nesse jogo aqui agora Minuto 33, 35, 38 Só que aí vem a mágica Você consegue desenhar esse padrão aqui E toda vez que esse padrão bater antes de mandar a entrada, né, faltando alguns minutos para chegar naquele padrão, o robô te manda uma entrada automaticamente, ok? Então aqui, digamos que nesse 1 a 0 aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer isso, digamos que nesse 1 a 0 aqui, ó, tá, fosse ambas marcam aqui, ó, ok? Digamos que aqui, opa, peraí, digamos que aqui fosse ambas marcam, tá, digamos que aqui fosse ambas marcam, ó, Ok? Então o robô mandaria uma entrada aqui ó, nesse jogo, começando no minuto 33, 35 e 38. Como você não tem acesso ao robô, você pode, por exemplo, estar tá sempre acompanhando o mercado em tempo real com a BES315 aberta. E aí você mesmo vir aqui analisou o que, tem, o que vai rolar, você mesmo fazer essa entrada manualmente. E você pode configurar essa entrada dentro do próprio robô. E aí eu quero te mostrar agora como você vai fazer. Digamos que você queira configurar esse padrão, tá? Mas lembrando que dentro do site de análise... Você tem várias e várias e várias aulas ensinando a analisar o mercado, ensinando como ver se o mercado tá bom ou não, ensinando como analisar alguns padrões, ensinando como identificar novos padrões. Lá dentro já tem padrões prontos para você fazer também e por aí vai. Beleza? Mas digamos aí que nós queremos fazer um robô com esse padrão. Como que você vai fazer agora, tá? Você vai clicar aqui, ó, tá vendo? Tem essa aba aqui escrito Robôs Customizados aqui no alto da tela, ó. Você vai clicar aqui em Robôs Customizados, ok? Ok? Aqui vai aparecer alguns robôs que eu já tenho agora, que eu estou testando, tá? Então alguns vai estar com uma porcentagem não tão boa, vamos ver aqui, ó. Se bem que estão, as porcentagens estão bem legais, olha só. Esse daqui, por exemplo, ó, tá Tá com 88%, ó. É o robô que a gente tá com uma assertividade mais baixa que 88%. Olha, os outros aqui, 95% esse, 91%, 92%, 90%, 91%, 90% então tá com cidade muito boa, tá? Então como você vai fazer para criar um robô com esse padrão de 0 a um que a gente fez, ó primeiro passo, quando você entra por o site de análise, tá? Você sincroniza o seu, a sua plataforma com o Telegram, mas tem tudo ensinando e você vai clicar aqui, ó, em criar novo robô, beleza? Clicou aqui em novo robô, ó, vai aparecer essa tela aqui para você esses quadradinhos que aparecendo aqui, ó, eles são basicamente o desenho, como se fosse esses quadradinhos aqui do site de análise onde nós vamos desenhar o nosso padrão então o primeiro ponto aqui, você vai digitar um nome aqui, ó, um título para o seu robô, né? para na hora que ele te mandar uma entrada, você saber em qual padrão né, que ele está se baseando naquela entrada. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Padrão, ok? Padrão 0x1. Que é o padrão de 0 a 1. Aqui você escolhe os campeonatos, eu vou deixar todos mesmo. Aí aqui, ó, primeiro ponto, tá vendo aqui? Aqui vai estar tá escrito, ó, tipo, vai estar tá escrito padrão e entrada. Então o primeiro passo é desenhar o padrão, tá? Então você deixa aqui em padrão. O padrão ele é baseado, como a gente falou, né, em dois resultados de ambas marcam aqui, ó, no meio, um 0 a 1, um, correto? Então nós vamos vir aqui primeiro, ó, em padrão, aqui o mercado você vai escolher, então vamos pegar aqui o resultado de 0 a 1 um primeiro, ó. 01 um FT, OK? Vou dar um clique aqui em qualquer lugar aqui da tela, cliquei aqui. Agora clique clico em salvar. Pronto, temos o 0 a 1. Um. Só que no meio do 0 a 1 um, tem é, entre o 0 a 1 um, tem dois ambas marcas. Então nós temos que desenhar esses dois ambas marco aqui. Então você vai clicar aqui em mercado novamente. Você vai ver que em ambas marcam, sim, ó Clicou aqui, dá um ok Clicou aqui, dá outro ok, pronto Então aqui, ó, ambas marcam, 0 a 1 e ambas marcam Então sempre que der um ambas marcam, 0 a 1 e ambas marcam Eu quero que o robô me manda na, na linha de cima, né, na hora de cima Eu quero que ele me mande uma entrada começando exatamente em cima desses três mesmos jogos, tá? Então agora você vai clicar aqui, ó, em entrada e eu quero que a entrada seja em ambas marcas, correto? Né? Para fazer as apostas em ambas marcas. Então, vou clicar aqui, ó, onde está ambas marcas aqui, ó, é, onde está aqui mercado, na verdade, né? Escrito aqui mercado. Vou clicar aqui e você vai em ambas marcas sim, ok? E aí, você vai fazer agora o seguinte, você vai dar um clique aqui em cima desse jogo, dá um ok. Dá um clique em cima desse segundo, dá um ok. Dá um clique em cima desse terceiro jogo, dá um ok. Tá? E aí, se você faz a entrada com três jogos... Pronto, você deixa esse desenho. Ah, Junior, eu faço a entrada com quatro jogos. Então, você dá um mais um clique aqui, dá um OK. Tá? Olha, está com... Olha só pra ser assertividade que legal. Ele mandou 37 entradas nas últimas 24 horas. Acertou 34. É uma assertividade muito boa, tá? 37 entradas, acertou 34. É uma assertividade realmente muito boa, tá? É... Ah, Junior, e se eu quiser fazer com 5? Você pode fazer do jeito que você quiser. Ó. Você pode fazer quantas entradas você quiser, ok? Só que é claro que eu não recomendo, tá? Recomendo fazer sempre com três, no máximo, no máximo com quatro entradas aqui, beleza? É o que eu vou te recomendar, no máximo, no máximo estourando quatro. Pronto, digamos que seu padrão é esse, acabou, não quero mais, tá pronto assim, Júnior, não quero fazer mais nada aqui de diferente. Pronto, você vai clicar aqui, ó, em criar robô aqui no canto da tela, ó. Clica, dá um ok, espera alguns segundos, tá carregando, tá escrito aqui, ó, aguarde, tá vendo, ó? E. Pronto, robô alterado com sucesso A partir deste exato momento Na hora que em qualquer campeonato Vamos ver aqui se no site de análise Tem alguma entrada para rolar aqui em algum outro campeonato Que a gente não viu, né? 0x1 aqui também não tem Copa do Mundo aqui também neste exato momento Não tem nenhum padrão para bater Vamos ver na Premier que a última também não tem ó. Quase, quase que tinha aqui também não tem Então o que acontece? A partir deste momento já está 100% configurado Então a partir de agora... Assim que dentro de uma dessas horas aqui, ó, dentro de uma, né, na hora que aqui nessa segunda linha tiver um 0 a 1 no meio de dois ambas marcam, o robô vai mandar a entrada na hora que tiver os três jogos aqui para acontecer automaticamente. Ele vai te mandar com mais ou menos uns 3, 4, 5 minutos de antecedência aí. Para você estar tá fazendo essas entradas, tá? E ele marca quando dá green, marca quando dá red. E aí o legal de tudo é o que? Você pode testar vários e vários, vários tipos de padrões, tá? Então em invés de você pagar, por exemplo, dois, três, cinco mil reais aí por exemplo, para programadores criando um robô para você, você pode testar os seus próprios padrões aqui dentro do site de análise, suas próprias análises e criar este padrão e criar esse robôzinho para você tá recebendo as suas próprias entradas. Basicamente é isso, soldado. Basicamente isso, de forma simples e prática. Lembrando que dentro do próprio site de análise que ainda você tem, várias opções de coisas para você basear suas análises tá então você consegue ver que os horários na tela inicial mesmo você já consegue ver muitas informações como resultados dos times aqui as top equipes do dia você consegue ver como tá o mercado de ambas marcas como tá o mercado de under como tá o mercado de over você consegue ver que em máximas por exemplo você tem todos os tipos de informações necessárias que dentro do mercado de máximas com então, tudo que você precisa aqui dentro tem você consegue ver, por exemplo, estatísticas específicas aqui por equipe, tá? Então você consegue clicar aqui, por exemplo, na Argentina, ó, vou clicar aqui na Argentina. Aqui na própria Argentina você consegue ter uma noção dos resultados dela, tá? Então a Argentina nos últimos, uh, nos últimos 50 jogos ganhou 36%, ou seja, né, abaixo de 50% ali. Nos Jogos da Argentina tem média 2.4 gols, então os Jogos da Argentina é bom, por exemplo, para você apostar em over 2.5. Então você consegue ter toda uma noção de como tá o mercado... Né? E de que está acontecendo no mercado e assim você basear suas próprias análises criar seus próprios padrões e assim criar é, por exemplo padrões para você mesmo estar tá recebendo através do nosso próprio bot aí para você beleza então basicamente isso tá o link do site de análise tá aqui na descrição o meu WhatsApp também vai estar tá aparecendo aqui na tela se você tiver alguma dúvida não tem problema nenhum pode me chamar lá que eu mesmo te respondo e é isso se você gostou do vídeo primeiro a princípio soldado deixa o seu like se inscreva aqui no canal mas clica no like aqui para você é fazer com que nosso vídeo alcance mais pessoas e se inscreva para você não perder os próximos conteúdos, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e valeu, tamo junto!